Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje, fazer na realidade um unboxing desse produto que eu recebi aqui da Small Rig, que é um cage para iPhone 13 Pro Max. Vem comigo. fazer um box dele aqui agora para vocês na realidade eu abri já dei uma olhadinha né mas eu vou mostrar porque para mim ele já não deu muito certo porque ele veio pro pro max e eu tenho o iphone 13 pro então a gente tá eu solicitei um outro né para vir mas eu quero mostrar isso aqui para vocês ele tá aqui na caixa e olha só é de alumínio ele tem vários encaixes para você colocar a sua iluminação. Aqui as roscas, ó. isso é muito interessante, né? Para você poder fazer os encaixes da sua iluminação, dos seus é, microfones de lapela, enfim. Ou direcional mesmo. E para você colocar o seu é, suporte para pegar, para poder fazer uma estabilização melhor das imagens. Então, é um suporte de alumínio, você encaixa o seu celular aqui facilmente, tá bom? Vou abrir aqui, ó, tem essa travinha aqui com, com o cadeadinho, desenho do cadeado, você abre, ele abre essa parte, você só enfia o celular. Se o meu celular fosse do tamanho aqui, ó, simplesmente enfiaria aqui. Pronto, ó, fecho, e o celular está protegido aqui, encaixado. Só que como esse queijo é pro Pro Max, ele ficou grande pro meu celular uma coisa importante daqui é que ele tem uma olha até fica difícil de tirar ele tem aqui uma parte de borracha então o seu celular não ficará encostado no alumínio tá então fica sempre protegido então além de você ter esse queijo para quem não tem problema com volume eu prefiro ter proteção no celular do que simplesmente é, ser slim né magrinho para pôr no bolso eu prefiro é, garantir que se ele cair da minha mão ele está protegido então tá aqui para você que usa o seu celular no dia a dia faz filmagens aí no campo então isso aqui é espetacular para você tá bom então tá aqui uma dica, se você quiser adquirir esse produto, ele tem o link aqui na descrição desse vídeo e esse link e o link de outros produtos também que eu utilizo aqui nas filmagens e audiovisuais gerando conteúdo de saúde e segurança, mas como eu sempre digo que gerar conteúdo editar os vídeos também faz parte do meu hobby então mais uma dica para você, porque eu acredito que saúde e segurança também é assim que se faz e nós fazemos, beleza? Até o próximo vídeo. E se você ficou nesse vídeo curtinho aqui, é hora de você se inscrever no canal, compartilhar na sua rede social e deixar o like aí, tá bom? Fique seguro. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, eu tô usando também, ó, o microfone de lapela. É sensacional, gente. Vou pegar até a caixinha dele aqui, ó, da 5. Ele vem nesse queijo aqui, muito bonito, né? E aí, o interessante desse microfone, só que é um outro transmissor. Eu estou usando um aqui. É, você pode encaixar também o microfone na lapela e tem o um segundo transmissor que você, caso você esteja filmando, esteja filmando duas pessoas, você pode utilizar. Também o link desse produto está aqui na descrição desse vídeo. Aliás, todos os produtos que eu utilizo você pode adquirir. É só clicar no link que tá na descrição. Um abraço, tchau.